Tá foi muito bom, muito bom, muito bom, demais, viu? Foi maravilhoso esse tempo todo que a gente passou junto, o aprendizado, tudo que, tudo que a gente aprendeu, essa oportunidade toda foi, foi demais. Foi muito, muito, muito bom. Cresci, eu, pelo menos, cresci muito. Que bom. Nossa, <risos> eterna gratidão, viu? Que bom, meninas, que bom. Fico muito feliz. Então, beijão para vocês e a gente vai se falando.